Estamos muito otimistas né, com, com a sanção é, do projeto de 30 Horas da Psicologia. A gente tem visto aí a categoria mobilizada pelo Brasil inteiro, é, participando ativamente nas redes sociais, pressionando, enviando é, manifestos para os deputados, para os senadores, para a Casa Civil. Então a gente acredita muito na possibilidade da sanção né, desse projeto, que é um projeto, na realidade, que vai beneficiar não só a categoria dos psicólogos, mas vai beneficiar principalmente os usuários do sistema de uma forma geral. Né? A gente sabe que um, um trabalhador, é, um cuidador da saúde, ele precisa também estar com a sua saúde em dia. Então, né? Uma jornada extensa, uma jornada é, exaustiva de trabalho traz prejuízo principalmente para a pessoa que recebe o serviço da, do, do, do psicólogo. Então a gente está muito otimista aí dentro desses 14 dias que restam. A gente não tem dúvida que a, vai haver a sensibilidade do governo federal para sancionar o nosso projeto das 30 horas da psicologia.